Frederic Vassin começou muito bem como chefe de equipe da Ferrari. Ué, Gabriel, mas ele nem lançou o carro, nem chegou a pré-temporada, não teve nada ainda. Eu te explico no vídeo a seguir. Fala pessoal, tudo bem? Gabriel curtir aqui, depois de um tempo longe das telinhas do Grande Prêmio, sou de volta e já peço o like de vocês, peço que vocês compartilhem o vídeo, comentem depois, é, se inscrevam no canal, ativem o sininho, enfim, façam tudo e acompanhem a programação do Grande Prêmio que está muito especial para 2023. Hoje vim falar sobre a Ferrari, vim falar sobre Frederic Vassin, é, acho que foi uma semana movimentada com algumas notícias interessantes, ainda coisas reverberando sobre a história de Arábia Saudita comprar a Fórmula 1, sobre declarações péssimas do Mohamed Ben Sulaien, é, sobre também lançamentos de carros, né? A gente teve lançamentos de Haas, de Red Bull, vai ter na próxima semana, a semana que entra aí, uma série de lançamentos também de várias equipes, é, mas a declaração de Federico Vassan, que para muita gente até parecia uma declaração despretensiosa, me pegou, me chamou bastante a atenção, que foi quando o Vassour deu uma entrevista, falou coisas bastante interessantes, é, falou sobre a amizade que ele tem com praticamente todos os chefes de equipe, né? que isso vai ser muito importante para interesses em comum dos times, para negociar com o FIA, com quem quer que seja, mas também da parte em que ele fala sobre a disputa que ele vai ter com a Mercedes e nominalmente com o Toto Wolff, com quem ele tem uma certa amizade é, nutrida dos últimos anos me chamou bastante atenção a forma como o Frederic Vassor falou, é, disse que vai enfrentar, vai bater de frente com o Toto Wolff sobre Pacto da Concórdia, o que é muito importante, é, basicamente o que rege o presente e principalmente o futuro da Fórmula 1, onde a Ferrari tem tanta influência, então ele quer manter essa influência da Ferrari, disse que vai brigar, bater de frente com o Toto Wolff, sobre comissários, sobre a FIA, é, então ele deixou bem claro que eles têm sim uma amizade, mas que ele vai bater de frente o tempo inteiro e vai sim defender os, os interesses da Ferrari a parte é, sempre que possível. Isso pode parecer pequeno, isso pode parecer óbvio, isso pode parecer clichê, mas a gente está vindo de uma, uma, uma sequência de anos do Mattia Binotto em que simplesmente faltava sangue, faltava sangue. Né? O italiano ele é conhecido por ser um cara tão sanguíneo, por ser um cara é, passional, é, e muitas vezes isso atrapalhou a Ferrari ao longo da história, né? ser passional demais, mas Mattia Binotto parecia passional de menos. E Frederic Vasson, com aquele jeito dele, né? todo bonachão, boa praça, chega falando uma coisa dessas, ainda que não tenha visto nada em prática, só uma simples declaração já impacta, já tem influência no ambiente, já tem influência é, no que vai ser internamente da Ferrari já é uma declaração que para quem está de fora, eu estou de fora, vocês estão de fora é uma declaração muito interessante então o Frederic Vassour é, foi muito bem ao falar sobre, sobre pacto da Concórdia é, sobre bastidores, sobre FIA, sobre guerra com a Mercedes, a disputa a gente vai lembrar aqui, eu não vou citar tantas declarações do Mattia Binotto, mas é, a gente até falou sobre isso na redação essa semana, quando repercutiu essa, essa entrevista. A gente viu o Mattia Binotto com aquele jeito, eh, as coisas vão melhorar, é, as equipes não concordam em tudo, é, a gente pode ganhar as 10 corridas que faltam no ano passado. Ele disse isso em 2022. A Ferrari passou perto de ganhar. Né? Então, Frederico Vassou não está prometendo uma Ferrari mais campeão, uma Ferrari dominante, ele não está prometendo nada disso, mas ele está mostrando uma postura diferente, uma postura que a Ferrari precisava. É, eu tenho muitas críticas ao trabalho do Mattia Binotto, é, já reconheci também que ele teve um processo de recuperação da equipe interessante, mas vale a gente lembrar, a Ferrari não vinha mal com o Maurizio Arrivabene. Arrivabene, inclusive tinha uma postura mais sanguínea, era um cara que ele era mal visto na Itália e as, por algumas parcelas da Ferrari, né, por alguns, é, alguns grupos da Ferrari, porque ele era um cara que era da Philip Morris, né, ele era do cigarro, então ele era tratado pejorativamente como vendedor de cigarro. Mas ele foi um bom chefe de equipe, ele foi um muito bom chefe de equipe. Ele levou a Ferrari, a, a, de fato ele fez a recuperação da Ferrari. A Ferrari tinha virado uma equipe, é, depois do título do Kimi Raikkonen, do quase título do Massa, uma, uma equipe carregada nas costas pelo Alonso, em que a Ferrari impediu o Alonso de ser feliz, porque o Alonso estava no auge dele na Ferrari, né? E, e do período do Alonso é, para frente, a Ferrari teve de se reinventar, e o Arriva Beni foi muito importante nesse processo, em 2017 2018 ele tem carros é, quase campeões, o Sebastian Vettel disputa os dois títulos, e aí ele é trocado pelo Mattia Binotto, que é um cara muito mais bem visto porque ele basicamente foi criado dentro da Ferrari, ele era o um engenheiro de motor, então ele foi um cara muito protegido inclusive pela Ferrari, e pela imprensa italiana, até os últimos dias dele. Né? Então o Frederic Vasson, ele chega, é, obviamente ele não chega com a pompa que tinha o Mattia Binotto, com o carinho que, é, que, a, que os italianos tinham pelo Binotto, mas ele chega para resgatar um pouco da alma da Ferrari. Eu acho que o Vasson traz de volta a alma para a Ferrari tentar brigar. Se isso vai ser suficiente, a gente só vai descobrir. É, quando o carro for lançado, quando tiver a pré-temporada, quando a temporada rolar, a gente sabe que a Ferrari tem um histórico recente muito ruim de gerenciamento de campeonatos, mas a Ferrari pode voltar a ser campeã. E o primeiro passo é ela ter postura de campeã. E postura de campeão se constrói a partir também de declarações, do jeito que você se porta. Vocês concordam comigo? Acho que o Federico Basturão pode ser um bom chefe de equipe que ele já entra batendo de frente corretamente, que é uma coisa que o Christian Horner fez tanto nos últimos anos, eu acho que sim, deixem nos comentários, não esqueçam do like, da inscrição, de ativar o sininho e não percam nenhum vídeo do Grande Prêmio, tem o react dos lançamentos e muito mais. Abraço, gente, tchau!